Era domingo à tarde Ligou dizendo saudade Vem pra cá matar a vontade Eu e você, só nós, você e eu Mentila dos lençóis, eu sou todo seu Gata, teu sorriso é tão lindo saída, nem despedida melhor ainda, tenho você Momentos tão bons pra nós Saudade de escutar sua voz Quero você aqui, quero te sentir Tenho tanto pra falar, diz que você vai me Aqui, quero te sentir Tenho tanto pra falar Diz que cê vai me ouvir só... Garota tão linda que cê vem Não falta nada, então tudo bem Vamos curtir com o que a gente tem E que não falte nada, então tudo bem Quero você do meu lado Sinto falta do teu abraço O jeito que me acolhe E que me sinto confortável tá, tá, tá, tá, tera, tá, tá tera.